B, quem foi e quem são os jornalistas que eu respeito... É, é jogador A... e técnico. Jogador e técnico. Ah, mas jogador aí é técnico. todo mundo com ciúme, né? Todo mundo com, com ciúme jogador do, do, e técnico do Abel votar. Ferreira, porque não é possível, né? Foi, foi jogador e técnico. Jogador e técnico votar na seleção do campeonato. Então vamos lá. Os capitães, uma vergonha vocês todos, pelo voto de vocês. Os treinadores invejosos. Invejosos. Eu, como corintiano que sou... Jamais deixaria de votar num cara que foi campeão paulista, perdendo o primeiro jogo de 3x1. São Paulo. E eu ganho o segundo de 4. Aí, eu tomo uma porrada de 2x1 contra o Água Santa, jogando na Arena Barueri. Chega o pau nos jogadores, vai ser um vexame, uma vergonha. Pá, pá, pá. Vou, deixo os caras aqui. Vou contra o Bolívar, perco de 3x1 o primeiro jogo da Libertadores. Volto meto 4, era pra ser 6. Aí vocês votaram no Thiago Carpi que é um menino muito gente boa, um bom treinador. Vai ser um baita treinador. O Zanardi vai ser. Aí vocês votam não no Abel Ferreira, invejosos. Invejosos, todos vocês que votaram. Que por sinal, o voto tinha que ser aberto. O voto tem que ser cara, cara, então eu tô lá no dia, quem foi? Veloso, melhor treinador pra você. Abel. Pra você. Abel. Pra você. Abel. Pra mim, Abel, mas muito na frente. É um absurdo isso. Mas a Federação Paulista de Futebol, que não entende bolufas de futebol, porque quando eu faço o campeonato da Série B, monstruoso, que a Ponte Preta foi campeã com o Novo Horizontino, que classificam oito, duas chaves de quatro, e aí disputa o título, aí... No campeonato da Série A, onde os caras têm muita grana, que é feito para rico. É feito para rico e não para pobre. É feito para rico. Eu faço o quê? Classifica como? Eu jogo quatro, quatro Chaves. Doze jogos. Doze jogos. Eu faço o campeonato para ficar Palmeiras e Corinthians. Só vocês verem as quartas e a semi, como ficou. Era para ser, em dois anos, ele teve 32 jogos. Só perdeu dois. E os dois que ele perdeu, ele foi campeão. Como é que vocês podem votar no Thiago? Como é que vocês podem deixar o Roger Guedes de fora? Como é que vocês podem ser tão... Mas tão sacana... Tão sacana de não votar no Abel Ferreira? Talvez... Por isso... Coloca aí o número dos títulos dele pra mim, Cascão. 32 jogos, perdeu dois e foi campeão. E olha os títulos. E olha os títulos que ele tem. Olha os títulos. 178 jogos. 104 vitórias. Daqui a pouco vai ter o um comercial. Dois anos e quatro meses. 40 empates. 34 derrotas só. 65% de aproveitamento. Duas Libertadores. Marque o Corinthians. Marque o Corinthians. É mentira é minha? É, não. não. Só, só não tem o Campeonato Mundial, mas aí é outro Não, isso aí eu nunca vou ser. É, eu nunca vou... nunca serão. É. Isso aí é igual cabeça de bacalhau, é igual outras é. coisas. É, é, não tem, cobra. mas o Palmeiras tem. É, o Palmeiras tem. tem. O Palmeiras ele tem, tem ele tudo, não. Veloso. O Palmeiras tem. Palmeiras, se falar pra você, o Palmeiras tem time Marte pra você. Não, o Mar -te se, tem. se disputar campeonato Mar em Marte, não. você é. acha que vai ganhar. Duas não, libertadores, um brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa do Sul-Americana, dois campeonatos paulistas, 32 jogos. 30 vitórias, duas derrotas. Sendo que nas duas derrotas eu reverti e fiz oito gols. Tomei cinco. Não, tomei. É, tomei cinco e fiz oito. Tomei três do São Paulo e dois do Água Santa. E fiz oito. E uma Supercopa do Brasil. Que por sinal o Corinthians tem também. 1 a 0 contra o Flamengo. Quem fez o gol? Eu! O único título que o Corinthians tem é da Supercopa, que foi contra o Flamengo. Foi, outro tipo que... foi eu que fiz o gol. Foi eu que fiz o gol. Foi eu, eu preciso fiz o gol. Então é o seguinte, não votar nele é inveja, é o quê? Wagner Fernando Veloso. Ah, não dá. Eu acho que o Carpini é a revelação do campeonato entre os treinadores, tudo bem. Mas elegeu o Carpini como melhor treinador. O Abel com duas campanhas. O ano passado ele perdeu para o Rogério, que foi vice-campeão. O Rogério foi eleito melhor treinador e ele, ele deve ter ficado em segundo, não, nem sei a colocação dele. Esse ano de novo. Ele vai para a final, faz essa virada. O jeito que o Palmeiras jogou o segundo jogo foi um atropelamento. Avassalador! Avassalador! Foi Você, bem não? Foi bem demais. Você, essa palavra foi direitinho. É de... avassalador mesmo, é verdade. Precisou de 45 minutos para liquidar com a final. E claro que o Abel tem muito a ver com isso, né? Por. por ter feito esse time descansar, ter feito a programação da semana e ter feito o time jogar da forma como jogou. Não dá para você destacar um outro treinador no Brasil, você citou até a América Latina e eu concordo, porque o Abel hoje, o Abel realmente está ganhando todas as competições, passou aí dois anos e quatro meses, ele tem oito títulos, já é o segundo maior e vencedor. E é nada contra o Thiago Carpim, que é o não, que ele fez foi não, maravilhoso. Ótimo Mas trabalho, não é para ser o treinador, O Abel já é o segundo maior treinador de vencedor da história do Palmeiras. Em dois anos e meio, num clube de centenário. Não, em dois sítios. O cara é bicampeão falando, paulista. É, e ele é não é o Cine. Só, cílio, cara, é só, só cílio. pro Brandão, né? Falando, falando só pro Brandão. ele é, O Brandão é. tem 10 e ele e o Vanderlei tem 8. Mas vai, acabou, hein? Esse ano acabou, vocês tudo aí. Esquece aí. Vai estar tá ele. É. E falando aí, em Souza? Em finais, olha eu... para a câmera ultra. Um, falando, falando em vale final de, Copa, de, de campeonato paulista, o cara que chega em três finais. O cara finais, que faz. O Não chega. Televisão. Não chega. E não é escolhido como. Foi no Pode Par isso aí? Foi no Pode Par. Com quem que você tava? Escapou, Velociraptor. Tava Escapou, eu, Douglas. Douglas. Não, Souza. Você, Escapou Douglas? Souza. Tava o. Escapou, irmão. Tiago Ventura, gente boa. Tiago Ventura. Menino maravilhoso, do é isso, Uber, palmeirense. É Parabéns ao Tiago Ventura. Tava lá na minha rádio lá. lá. Jucanalha. Agora a hora da Olha o Ju canalha aqui, a gente agora. boa também, o canhoto que joga vina. muita bola. Parabéns aí, é, o pode de pá. Não fala isso Pelo amor de Deus. O que Pode pá? Que ele joga bola, que ele joga muita bola. Não, ele sabe jogar, ele é bom de bola. Tem uma história dele bonita, quando o pai dele deu chuteira pra ele. E Thiago Ventura também, que não tinha grana quando ele viu a mãe fazendo comida, é do Campo Limpo, menino, gente boa, palmeirense, um baita do, do, do cara que faz youtuber, né? Ele é um youtuber e também faz essas coisas aí, da molecada gosta aí. E eu Como faço... É? Eu, é diferente do Veloso, o Veloso nunca yeah. falhou. Que, por sinal, <risos> stand-up, essas coisas todas. Que, por sinal, daqui a pouco, é, faz queria agradecer o McDonald's. Porque ontem eu falei do Kleber, e falei do lanche, né? Que yeah. o Dodô fez, e aí... Não sei se eu posso falar o nome do Thiago, já falei, o Thiago viu, estava assistindo, falou lá com a agência, um beijo para vocês. E ó, acho que é a primeira vez que a gente faz backdoors aqui, e que é uma, um merchan bem, bem do meu estilo, bem do estilo dos donos da bola, que por sinal, muito obrigado em acreditar na gente aqui. Você acredita piamente pois não. que o Thiago foi o melhor treinador claro esse ano e o Rogério Senna no ano passado? Claro que não, claro que não. O Abel Ferreira tem sido o melhor técnico dos últimos. Anos foi bicampeão paulista. É, ô, ô, ô Neto, você definiu o cara, que, o cara que ganha o campeonato, o cara é melhor. Não tem, não tem outra no história. O Rio, quem ganhou? Não tem O Diniz. Fernando Diniz, ah, o Diniz, Diniz é o tá melhor campeonato. Tá bom, então. o melhor beleza. do campeonato. Só se faltava ser o VP, né? Não, imagina beleza, se fosse o VP. ô Veloso, deveria ter sido votado para ele pelo passado. Mas o VP, o título dele foi melhor. Nem o Qual foi o título dele? 15 milhas no bolso. 15 milhões, mais uma passagem para Portugal? Se eu tivesse 15 milhões, irmão. 15 milhão, o que, que você ah! faria com um milhão? Um milhão? Um milhão, vai agora. Fala ah, rápido. Botava no banco, deixava você, quietinho. Você, eu também, botava no colchão, igual você. E você? Investimento, investimento. Vamos investimento. Eu fazia o seguinte. Comprava Itapira, comprava Itapira. Eu ia comprar o um Porsche. Aquele 911, né? Hum, não, 911, 911. 911. Amarelo. O resto eu ia passar. Eu acho que não dá, hein? Não dá, não, ah, não, um não, acertar, entrar, não dá. Que não acho milhões que não, e não que dá? 2 milhões do caçador. Então, ia ser 5 Fusquinha, 5 fusquinhas. É mais caro, Veloso? É mais caro, é 2 é milhões e pouco. 2 milhões? É. Então, bota os gols.